Província canadense está recrutando brasileiros. É isso mesmo. Se você pretende vir morar aqui no Canadá através de uma oferta de trabalho, a província de New Brunswick está com um evento de recrutamento aberto e exclusivo para os profissionais brasileiros. E uma grande vantagem desse evento, além de ser exclusivo né, para nós brasileiros, a província ela disponibilizou diversas profissões Tá? Então tem vários setores às vezes muitas pessoas perguntam: ah, filhão, mas eu sempre vejo é, vagas mais assim, braçais, né? Digamos assim, de skills e de habilidades que normalmente uh, outras pessoas não têm. E agora uh, tem lá um campo muito bacana, com várias profissões de diversos setores, e eu quero uh, compartilhar com você esta oportunidade, ok? Se você está chegando agora, uh, seja bem-vindo ao Canadá Brasil canal criado para inspirar e ativar você que quer vir morar aqui no Canadá. Esse canal começou há três anos atrás e tem três anos que eu venho falando sobre as oportunidades de você conseguir chegar aqui em diferentes caminhos, tá? Dar mais opções para as pessoas, que era um caminho, por exemplo, da job offer que eu não conhecia e que não existia nenhum conteúdo na internet ah, explicando sobre isso. E a partir do momento que eu cheguei aqui, eu falei assim, pô, isso é uma nova oportunidade Várias pessoas podem se beneficiar disso aí. E é isso que eu compartilhei uh, aqui no canal. Sem mais de 400 vídeos, provavelmente uns 350 vídeos são falando sobre a job offer. Uh, só nesse ano, mais de 130 pessoas enviaram um direct para a gente uh, falando que conseguiram uma oferta de trabalho. Então a gente fica muito feliz com isso. Saber que estamos contribuindo de alguma forma para outras famílias realizarem o mesmo sonho que eu realizei. Que foi chegar no Canadá com um visto de trabalho aplicar para minha residência permanente, da minha esposa, das minhas filhas, e hoje poder estar aqui, né além de viver e desfrutar de uma qualidade de vida que eu sempre procurei, uh, poder também mostrar para outras pessoas que sim, existe essa possibilidade. Então, se você não é inscrito no canal, aproveite, inscreva-se, é só clicar aqui embaixo, aqui, é gratuito, você não paga nada, uh, e se você já é inscrito, já sabe, esmaga o botão do like para que outras pessoas tem acesso a esse conteúdo, então vamos ao vídeo bem direto aqui, estou aqui normalmente aqui na minha sala, eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou mostrar o passo a passo como você deve proceder para você fazer a sua inscrição, beleza? Vou virar aqui e vou compartilhar com vocês. Hoje é domingão, às 7 horas da manhã, estamos aqui... Vou compartilhar a tela. Eu acho que já tá aí para vocês já, né? Passo a passo certinho, você vai entrar no Google. Aqui no Google você vai digitar immigration New Brunswick, vai selecionar a imigração de New Brunswick aqui. Aqui você clica em Immigration and Settlement. Eu vou deixar esses links todos na descrição, tá? Para você. Rola a barra e aqui você vai ver ó, Upcoming International Recruitment Events. Você vai clicar aqui, e aqui está falando: recrutamento internacional. Tem dois aqui, e o de baixo, aqui, ó setembro de 2022 International Recruitment Mission Brasil. Sign up. E você vai cair exatamente nessa página aqui própria e exclusiva para nós. Missão de Recrutamento Internacional no Brasil, você pode ter as habilidades que, New, que os empregadores de New Brunswick estão procurando. Uh, se você estiver interessado em saber mais, é só você você está sendo convidado para submeter o seu profile, o seu, o seu o perfil aqui. E aqui ele explica tudo direitinho, tudo que você tem que fazer. Tá? Um dos itens uh, que eu gosto sempre de ressaltar quando eu divulgo as feiras aqui é que o ECA... É a sua comprovação de pelo menos ter o segundo grau, é o seu resumir, que é o seu currículo, tá? Você tem que anexar isso aqui, e o teste de inglês. Aqui fala que é opcional, mas mais uma vez, aquilo que eu sempre falo: se você já tem os requisitos, a sua chance é lógico que será maior, né? Imagina um empregador. A pegando dois perfis e falando assim, ó, esse aqui não tem o ECA, não tem o teste de inglês, né? e esse aqui já tem tudo. Ele vai dar preferência para olhar o perfil que sempre tem. É por isso que a gente sempre fala que esteja preparado para a hora que a oportunidade chegar, você está pronto. né? A imigrar é um processo, você não consegue migrar da noite para o dia. Talvez você está assistindo esse vídeo hoje pela primeira vez, e vai falar assim, ah, mas eu não vou conseguir aí... Até eu aprender inglês, até eu fazer os outros requisitos, já passou a minha oportunidade. O que acontece é que se você não começar hoje, de qualquer maneira, o tempo irá passar. Tá? Daqui a um ano, eu vou estar divulgando novas oportunidades. Se você não começou, infelizmente, você vai estar na mesma situação e vai postergar mais uma vez. Então, você ter os requisitos, é, é o que eu chamo do tripé do Projeto Canadá, é sempre algo fundamental para você potencializar as suas chances uh, de conseguir uma oferta de trabalho, tá? Uh, então, se você tiver, se o seu cônjuge tiver também, uh, é interessante. Um negócio bem bacana que fala aqui é que, aqui fala assim, ó é sobre se você tem uma profissão regulamentada, ele já dá um sitezinho aqui, a é Credential Recognized, para você saber como que procede uh, para você... É, revalidar seu diploma para vocês fazer a sua certificação aqui de algumas profissões é que são credenciadas e para estudantes internacionais também que são enfermeiros ele tem um outro campo aqui também as pessoas que são enfermeiros em outros países tem um outro campo bem bacana aqui tá então você vai chegar nessa página aqui e vai clicar em aplicar agora quando você vem para aplicar agora você cai Nessa, nessa página, que é para você colocar o seu primeiro nome, o seu último nome e o seu e-mail. Ele pergunta assim, você já atendeu a um evento de recrutamento? O que, que é isso aqui? É se você já foi convidado para participar do evento. Você fazer esse preenchimento aqui, não significa que você está participando. Então, no meu caso, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, selecione a opção. Você já participou, Cláudio? Não, eu não participei. Aí você vai aqui, concordar, salvar e próximo. Ah, tá. É que eu não tinha preenchido aqui. Mas vamos simular, fazer de conta que eu já preenchi. Depois que você fez isso aqui, você vai cair na página uh, onde é realmente para você fazer o seu cadastro. Então, suponhamos que eu preenchi isso tudo aqui, tá? Eu vou compartilhar com você é, a outra página agora. Que é a página onde eu já comecei a fazer o meu cadastro, meu cadastro aqui, só para adiantar para o vídeo não ficar muito longo. Você vem aqui, nessa página aqui, beleza? Fez ali o seu cadastro ali, inicial com o seu nome, com o seu e-mail, falando se você nunca participou ou se já participou de uma feira, você vai cair uh, nessa página aqui. E aqui nessa página, ele vai falar para você que você tem até o dia 31 de agosto, ou seja, 17 dias a partir dessa data agora, para você poder fazer a sua inscrição. E aqui está bem bacana, bem explicadinho, tá? Selecione o seu NOC, que é a sua posição. Então, aqui tem várias profissões. O que é, que é interessante dessa FIRA? Além dela ser exclusiva é. para nós, brasileiros, aqui tem várias posições. Por exemplo, ó, engenheiro de computação, é, analista de sistemas, é, analista de database, é, engenheiros de, de é, software engineer e designers, ah, programadores de computador, Uh, desenvolvedores de mídias interativas web designer ou seja pessoal tem uma gama aqui um vários é, campos profissionais ó. é maquinistas né machinistas que é torneiro mecânico operador de CNC pessoas que trabalham com estrutura metálica uh, as pessoas sempre perguntam para mim que é soldador welders uh, é carpinteiros pedreiros uh, operadores de máquina pesada então tem uma série de setores, eu não vou falar todas as profissões, a, a na área de madeira, né? Que a gente tem sempre vagas aqui. Inclusive, é, hoje é o último dia. Se você não assistiu a nossa live, a de três empresas que estão recrutando a, aqui em New Brunswick. Nós fizemos uma live às quinta-feira, se eu não me engano. Uh, e hoje é o último dia para você anexar toda a sua documentação. Eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir essa live. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, tem muitas oportunidades. A gente está sempre trazendo vagas para vocês aqui. E é lógico que não é só de New Bursk, mas hoje a gente fala mais aqui porque, honestamente, é aqui que eu vejo mais oportunidades no momento em termos é, de vagas e em termos de facilidades, entre aspas, nos programas de imigração, né? os requisitos é, menos elevados o processos mais rápidos para você conseguir chegar aqui com um visto de trabalho. Divulgamos também há poucos dias vagas é, é sobre alimentação, né? Auxiliar de cozinha em outras províncias também. Então a gente está sempre falando de todas as oportunidades para vocês, tá? Então, aqui ó, é sobre operador de máquina de madeira, é, é, trabalhadores na área de alimentação. Então, tem uma gama aqui e outra coisa interessante: se você não tem nenhuma dessas profissões que está listada aqui, você olha com carinho depois que terminar esse vídeo aqui. Você tem aqui, ó, other ou seja, outras profissões. Você pode clicar aqui, ó, em other NOC e você vai digitar qual que é o NOC da sua profissão. Se ela não está nessa lista aqui, essas aqui são as principais, tá? Eu acredito a que eles estejam precisando. São as profissões em demanda aqui na, na província. Mas se você tiver uma outra profissão, você digita aqui que provavelmente é, a ONB, que é o Portundre New Brunswick, vai passar o seu perfil. Para outros empregadores também, tá? Aqui você vai colocar, digamos aqui, vamos voltar aqui, e eu vou colocar aqui, mais ou menos na minha área que eu vim para cá, que é de marceneiro, mas vou colocar aqui carpinteiro. Quantos anos de experiência você tem? Você vai selecionar aqui, ó. Um ano, dois anos, três anos. Vamos colocar aqui dois anos de experiência. Você precisa de acomodação, de alguma acomodação médica no seu ambiente de trabalho, alguma adaptação ali? Você vai colocar aqui que sim ou não, né? colocar no meu caso não você tem é, um perfil no Canidia. Uh, você tem um perfil no Express Entry aqui ó eu vou colocar que não tá você tem algum perfil no, no site da província de New Brunswick que eu também vou colocar que não tenho você já aplicou para um outro processo de imigração eu também vou colocar que não tá aí você vai colocar aqui eu concordo salvar eu deixei o alguma... banco Ah tá aí aqui você vai para outra página são 10 páginas para você preencher tá qual que é o seu nível de educação eu vou colocar aqui que o meu nível é dois anos né eu tenho high School então deixa eu achar o High School aqui uh, baixaelo via secundário coloquei aqui secundário a uh, qual que é a sua formação educacional, você vai colocar aqui. Se você tem o ECA, você já vai colocar aqui também que sim, tá? ou não. Você vai fazer o upload aqui do seu ECA. Aqui você vai preencher tudo que está aqui sobre a sua experiência profissional. Então, é muito simples, é só você seguir isso aqui. Ah, e depois tem os passo a passo certinho lá. No final, normalmente, tem uma página para você gravar um pequeno vídeo se apresentando, falando sobre a sua profissão. Uh, explicando um pouquinho sobre o seu perfil dois ou três vídeos tá respondendo algumas perguntas lá então é esse vídeo é bem direto tá para você fazer isso aí é uma outra coisa que eu tinha visto anteriormente aqui é que não precisa de ter um perfil no Express Entry isso é muito é, isso é muito bacana muito importante isso aí porque às vezes as pessoas acham que só conseguem fazer um cadastro se elas tiverem um perfil no Express Entry. E no meu caso, por exemplo, que eu estava com 44 anos, eu não conseguia nem entrar no perfil do Express Entry por causa da minha idade, porque o meu cônjuge não tem inglês, não tinha inglês, meu cônjuge não falava francês, eu também não. Eu não tinha um curso pós-secundário, meu inglês não era nível elevado para mim conseguir, então, infelizmente, nem cadastrar no Express Entry eu conseguia. Então, se esse é o seu perfil também, eu vejo que o caminho da Job Offer é, sim, uma grande oportunidade e você tem que aproveitar esses eventos, pessoal. Não deixe esses eventos passar, você não tem nada a perder. Você já está acompanhando a gente, tem os seus requisitos, tem o tripé, use essas informações que eu estou passando aqui, clique aqui no link que eu vou deixar na descrição, faça o seu cadastro, porque diversas pessoas estão chegando aqui. Quem está acompanhando a gente lá no Insta, é só olhar lá em destaques, tá? Você vai ver lá, ó, job offers, recebidas, você vai ver lá sem famílias, projetos sem famílias, que já passou das sem famílias de pessoas, de famílias que chegaram aqui em New Brunswick, que não estou nem falando do resto do Canadá, não, só em New Brunswick. Então, isso é um fato que está acontecendo e vai continuar, porque o mercado de trabalho ele ainda está aquecido. Aqui existe uma grande dificuldade para balancear o número de pessoas que aposentam, o número de pessoas que entram no mercado de trabalho, a imigração é uma realidade, e aqui no Canadá ela irá continuar por um bom período ainda, tá? por vários anos que eu falo, bom período é vários anos, 10, 20 anos, ah, tudo indica que a imigração irá continuar. Então, se você está começando do zero agora, assista os vídeos aqui do canal, inscreva-se no canal, porque, é, como eu falei, aqui eu sempre vou mostrar a melhor opção do momento para você conseguir chegar aqui. Tranquilo? Então, é esse que era o vídeo de hoje. Ah, se você gostou desse vídeo, mais uma vez, esmaga o botão do like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. E a gente se fala nos próximos vídeos. Ótimo dia para todos. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço!